Então vamos continuar assistindo por que o pessoal ainda tem dúvidas ou objeções para implementar o um programa de melhorias contínuas. Vamos assistir. Ah, alguns comentam que ah, Bruno, o meu negócio é muito específico. Poxa, específico? Melhor ainda. Quanto mais específico, dependendo do negócio, é mais fácil de implementar. Lembra do exemplo que eu falei do consultório do dentista? Eu vou mostrar com alguns vídeos como que um consultório de um dentista aplicou algumas técnicas e basicamente era ele é, sozinho. O negócio dele é bem específico, é um consultório dentário, tá? Então, mas eu vou mostrar esses vídeos mais pra frente. Uma outra objeção que o pessoal comenta, para assim, olha Bruno, eu não quero crescer mais do que eu já, que eu já tenho aqui, eu estou satisfeito com o meu negócio desse tamanho. Bom, é, o que eu posso comentar com você sobre essa objeção é o seguinte, Talvez você não queira crescer mais, você já está satisfeito com o teu negócio, mas pode ter certeza, o teu concorrente, ele vai crescer. E, consequentemente, se você tem um concorrente, vocês podem estar disputando o mesmo cliente. Se o teu cliente resolveu optar pelo seu concorrente porque ele está aplicando as técnicas e as ferramentas de uma forma correta e ele está procurando melhorar, você pode ter certeza que o teu negócio realmente não vai crescer mais. Então, pensa bem sobre eu não quero crescer mais. Uma outra objeção é, Bruno, isso aí não é a minha prioridade. Bom, eu já vou falar para vocês aqui, deveria ser prioridade. Da mesma forma que eu falei dos concorrentes, os clientes hoje em dia, eles estão sempre atrás de uma empresa que procura é, se inovar. Eles estão sempre procurando melhorar. Se o teu cliente está melhorando o processo dele, ele vai exigir isso também dos fornecedores dele. Então, pensa bem é, sobre esse, essa objeção de é, não ser a tua prioridade, né? mas vai ser prioridade do seu, seu cliente. Lembre-se, se, se o teu concorrente sair na tua frente, a probabilidade de ele chegar em primeiro lugar é muito grande e você vai ficar para trás e você vai perder clientes. Então, pensa bem com relação a essas prioridades. Nós temos mais vídeos para te ajudar, basta clicar aqui. Agora, não se esqueça também de se inscrever no nosso canal, clicando aqui.